Caveiras mexicanas? É isso mesmo, produção? E aí, pessoal do outro lado, tudo beleza? Eu sou o Time 6 e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Hoje... Eu venho atender um pedido especial de vocês do outro lado Que comentaram nas minhas fotos que gostaram muito da maquiagem de caveira que eu fiz para a última sessão de fotografias que eu fiz Então... Eu não sei se vocês aí do outro lado sabem, mas as caveiras, elas são um símbolo de igualdade Entre muitos, muitos povos Porque elas representam que todo mundo depois de morto é igual No México, a caveira simboliza a vida Estranho, mas é verdade por isso que ela é toda colorida. Então, pra eles, ela faz dos maus espíritos e tudo que é de ruim na vida da pessoa. Essa maquiagem de caveira que eu fiz, na verdade, é uma mistura das maquiagens das tribos canibais que a gente consegue ver naqueles filmes, sabe, de terror mais antigo, essas coisas todas. E das colorações e inspirado nas caveiras mexicanas. Então, eu decidi criar essa coisa meio louca. Então, como outubro, eu disse pra vocês que vai ser um mês... Exatamente perfeito para fazer coisas de Halloween Eu decidi trazer para vocês essa maquiagem Então chega dos meus blá blá blá e bora conferir a maquiagem Com tinta branca eu faço os esboços da caveira Usando a mesma tinta branca, começo a desenhar os dentes da caveira que irão cobrir todo o meu lábio superior. Preencha os espaços do rosto da caveira de branco. Coloco azul em minha testa para deixar a caveira mais cool. Now, we'll Misturo um pouco de roxo em cima do azul para combinar com o cabelo. Not... Uso essas cores azul e roxo para alguns cantos aleatórios do meu rosto. Been... Contorno com um traço bem grosso os olhos e depois esfumo para ficar em degradê. So, baby, I'm Faço a mesma coisa com os dentes, adiciono preto e esfumo. Really com o um pincel mais fino, eu faço os contornos certinho de cada dente. Agora, preencho meu nariz de preto para criar a profundidade do nariz da caveira. E esfumo a pontinha do nariz para ficar em degradê. Faço profundidades ao redor dos olhos e na expressão das minhas sobrancelhas. Hey, yeah, yeah, really, really, really. Yeah. Faço o contorno externo do meu rosto para dar a forma da caveira. Pinto as minhas têmporas de preto para ampliar a profundidade do rosto da caveira. Com um pincel fino, eu crio umas rachaduras aleatórias pelo meu rosto. Crio dois riscos na minha testa que serão o formato da minha sobrancelha e darão expressão à caveira. Por fim, para dar aquele toque indígena na maquiagem, faço dois riscos da cor roxa dos meus lábios até o meu queixo e coloco lentes de contato azul neon para deixar ainda mais foda. So baby, pessoal, eu realmente espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu joinha aqui embaixo e o seu comentário eu amo, amo mesmo saber o que vocês estão achando de tudo que eu apronto aqui no canal, se você ainda não é inscrito não se esquece de se inscrever pra não perder nada do que rola por aqui, e se você do outro lado amou essa maquiagem de paixão não se esquece de compartilhar com seus melhores amigos do mundo, é isso aí, até a próxima e falou! a ter pesadeus.